Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo meu irmão com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um devocional com o tema O que nós vemos se torna a nossa experiência. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14 ao versículo 15, onde a palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Abraão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 o sobrinho de Abraão representa a consciência material. Tinha que haver essa separação entre a fé, que acredita no invisível, e Ló, que é a consciência que acredita no que vê, nas coisas materiais. Ver, a palavra ver na Bíblia, significa compreender, entender e discernir toda a terra que você consegue ver o que Deus está a dizer era é o seguinte toda a consciência que você é, que você consegue entender compreender e discernir e discernir pertence a ti e a tua semente a tua descendência aqui a tua semente são os teus pensamentos para sempre, eles vão pertencer a ti. Quando tu estás consciente de algo, aquilo que você está consciente, ele na verdade te pertence. É, a pergunta que não se cala e que eu queria fazer aqui para o meu irmão, o que de que que você está consciente? Do trauma do passado, dos problemas, da falta de oportunidade, da crise, é, dos problemas, de tudo que é negativo? Então, isso é a terra que você vai tomar posse, se estiver consciente disso. Então, mude o shift, mude, mude o chip, sorry. Mude o chip, mude a mentalidade, mude a forma de pensar e Deus vai abençoar. Como? Esteja consciente de que você tem saúde, que você é muito amado ou muito amada por Deus, que você pode tudo naquele que te fortalece, que é Deus, que você é uma pessoa salva, que você já foi justificada ou justificado eh, por Deus, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tenha consciência da abundância, tenha consciência da bênção divina, tenha consciência de uma vida... Eh, abençoada em nome de Jesus, o que estamos ver ou o que estamos consciente, ela se torna nosso e é muito importante nós termos isso em conta. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. Deus diz assim, tudo que você está consciente, teus pensamentos estão focado, eu vou te dar vai acontecer na tua vida. Então não esteja consciente daquilo que é negativo e daquilo que tu não queres que, uh, não queres em tua vida. Uh, busque estar consciente sempre de coisas boas, boas ondas, boas energias, boa vibe para que então ela venha acontecer. Na sua vida. Este é o devocional que eu trago hoje para ti, ou para vocês. Espero que ele tenha abençoado de forma grande e de forma tamanha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.